Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez eu estou trazendo pra você o meu segundo vídeo oficial aqui de gameplay do Cyberpunk 2077, jogando dublado em português Brasil. Beleza pessoal? Gostaria também de falar pra vocês que nós iremos ter uma review sim do Cyberpunk, 2077, assim que eu estiver mais um pouco avançado uh, do game, para aprender mais sobre a questão de história, sobre Night City, as coisas que a gente pode fazer e tudo mais. Sempre, lógico, gravando para vocês e trazendo o máximo de conteúdo possível desse jogo maravilhoso. Beleza, pessoal? Bom, é basicamente isso: a gameplay, essa gameplay aqui, ela tem cerca de 40 minutos, mais ou menos, uns 30 minutos por aí, lógico, junto com essa narração aqui da parte do início, vai dar um pouco mais. Mas é isso, pessoal. Os vídeos vão ser divididos. Eu tenho vários, vários conteúdos já gravados de Cyberpunk e eu vou indo lançando aqui pra vocês. E justamente pra gente ter aquele, aquela folga durante essas semanas pra jogar o jogo, beleza, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado por você estar acompanhando né, o meu trabalho e tudo mais. Se inscreva no meu canal, me siga nas redes sociais, Elton Funis em todas elas. E é claro. Me siga também na roxinha Na plataforma roxinha Twitch.tv Elton Fonias Beleza, pessoal? O link vai estar tá aqui na descrição Caso você queira clicar Pra que seja mais rápido E tudo mais Beleza, pessoal? Então é isso aí Boa gameplay pra vocês E até mais Notícias de jogos se eu quisesse um drink brincar, com o meu nome O que que eu anime, faço? Anime Séries Tudo Novo de tecnologia Vai saindo aos poucos Na viciados.net, guys Notícias todos os dias Que beleza também não se esquece de me seguir também nas minhas redes sociais, arroba eltonfanias em todas e também A night city. me na Twitch. Beleza, e pessoal? Também, tá twitch.tv.com.br O link vai estar tá aqui na descrição. só você ir lá e conferir. Um preço bem alto para um drink. Ei, e olha só, nosso primeiro... estado de estar bêbado no jogo. Olha só aqui. Aliás... Né? Chamou Jack Wells. Já quer anotar a hum, pode ser. Doses de vodka congelo, suco gole, de cara. limão. Cerveja de gengibre. E o mais importante. Bom pessoal, vim aqui nessa gameplay. Durante a gameplay, justamente para falar que uma parte dela está com volume um pouco mais alto do jogo se comparado à minha voz, beleza? Mas não se preocupem, a gameplay vai melhorar mais um pouco lá para frente. Então fique ligado aí. Tranquilo. Espero que vocês gostem desse vídeo. Até mais. Como é que você sabia? Faz parte do meu trabalho. Olha em volta. Como você acha que os mercenários ganham <risos> <de grafos> estão <risos> Estou jogando o gráfico máximo, estou jogando novamente. Eu falei no último vídeo entre médio e alto. Eu também. E eu vou falar para vocês o gráfico do jogo está muito bonito. Tipo, realmente muito bonito. Ele tá muito bem feito. que consegue me derrubar? Então, se você tiver um hardware bem baixíssimo, você vai ter um desempenho bem legal. Estamos se pelo gráfico que o jogo tem. Vamos continuar então o replay. Lembrando, não estou jogando com Ray Tracing ativado, estou só usando o Global Illumination esse e é também o, senhor, o Space Screen é Reflections. E pelo jeito, é o jogo realmente tem na mão, reflexos bem padrão. bonitos. Valeu. E talvez não há tanta necessidade oh, assim não é o seu de usar o um Ray Tracing. Logicamente, o um Ray Tracing vai te dar um, um visual ah, muito finalmente. mais. Importante primeira vez porque... no mundo real? Acabou de pegar uma. Um novo. Um traje, que legal. Tá ah, bacana. Tipo Senta tipo, aí, galera, fica a à pouco. vontade. Legal. Cabine Sagasse. Dá prova de som? Jack. Olha só, o Sr. Wells na área. O lance aqui vai ser um assunto bem confidencial. Mas se acharem que tá tudo certo, eu queria começar perguntando umas coisinhas para você ouvir. A Evelyn Parker? Como é que rolou? Beleza, muito bem, vi o Pompec Plaza por dentro, nada mal, mas ela era, mas ela quer que te deixe de fora. Hum... Como deveria rolar, eu acho. Dei uma volta no Pompec Plaza, usando a ND bruta que ela gravou. Tô sabendo, a Bug já me atualizou. Então você sabe do alvo, Yorinobu Arasaka, o filho e herdeiro do Imperador. Aham. Uhum. O homem do terno de 2 bilhões de edinhos. O amigo especial da Evelyn Parker. Então ela só quer dar um salve ou tem alguma outra coisa? Vamos lá. Só isso, vamos ir passar o plano. E a Parker, acho que a gente não precisa de você. Eita, Priola. Vamos lá, sem beleza. Tem mais uma coisa: a Parker me fez uma outra oferta. Outra oferta? Aham. Uhum. Do tipo onde a gente tira o um intermediário e divide o prêmio meio a meio. É o quê? <coughs> Tirar o um intermediário? Porra! <risos> Essa nova. Cliente <risos> <risos> a foda nunca aprende. Né? O personagem ele tava. Obrigado por compartilhar tá fazendo isso de verdade, seu Tá vendo aí? Confiança. É fundamental para que qualquer parceria seja duradoura e frutífera. Uhum. Excelente. Vamos lá, vamos repassar o trabalho. Apreciação não me parece Dirve. suficiente, achei que você fosse ficar indignado. Achei que você fosse ficar puto e perder a linha. Vivi em Night City por muito tempo para perder a paciência com tudo que os amadores acham que podem fazer. A Parker não é a primeira vez que Cara, novamente porra, eu tenho não vai que ressaltar uma coisa, isso. velho. A dublagem desse jogo tá sensacional, cara. Que tal a gente repassar o plano? O que, que tu tem pra gente, Dex? Isso. Tá, vamos vendo o que vai dar. O Dex e eu já deixamos tudo no esquema. Essa operação vai ser mamão com açúcar. Explica isso aí. Quero ouvir. Um Delaman vai largar vocês na entrada do Compec Plaza. Daí vocês entram na boa com as identidades falsas. Depois a Bug vai ajudar a invadir a subrede do hotel. Eu e o Cabeça Chata ajudamos. E pra finalizar, vocês vão invadir a cobertura do Yorinobu e roubar o Helic. Não preciso nem falar que é pra ir na surdina, né? Sem morte, de preferência. Durante a parada toda, a T-Bug vai ficar na escuta. Essa é a hora que tu tira as dúvidas. Vamos lá então. Declanhe a nossa coro... corona... carona. Meu Deus ali, corona, meu Deus. Vamos lá. Declanhe a nossa carona de ir e volta. Alô? E qual vai ser a nossa cobertura e a cobertura como que a gente vai entrar. Bom, eu quero mais e informações. como a gente entra na cobertura? O Yorinobu não anda com proteção. A parte difícil vai ser a segurança da cobertura. Se a gente quiser desativar, vai ter que neutralizar o morador do Compac, Um trilha de elite que monitora a subrede do hotel o tempo todo. A parada é que não tem como entrar pelo covil desse morador pelo lado de fora. Espera. Não quer que a gente entre num quarto que tu não consegue entrar? Acredite quando eu digo que tá tudo planejado. A T-Bug já resolveu isso. É aí que o cabeça chata entra em cena. Você vai ter que levar ele pros vãos de ventilação, guiar até o morador e forçar ele a... dar uma pausa. O cabeça chata fica lá, lugado no morador. Mas graças a isso, eu vou poder estender o tapete vermelho até a cobertura. Mais alguma coisa? Super interessante, hein? Sem mais perguntas, tá, acho vamos que lá. já saquei tudo. Perfeito. Uma pergunta: Quando vamos falar do motivo que nos trouxe para cá? Agora é uma boa hora. Carmo Olha só nova. os detalhes, guys. Eu tô dando junto um com aquela. Mas vou abrir uma um... exceção, que Aquele implante que eu coloquei que Todo mundo já sabe como funciona como tem um implante pela tua uh, No início do game É muito super legal isso daí, viu? Valeu, mas nem é o Edinho que importa ah. Valeu, Dex Mas o Edinho nem é o mais importante para mim Interessante Guys, acredito eu, eu que, que ser o mais Nesse importante. momento Aparentemente vai ser quando a gente vai pegar aquela Aquele implante que a gente vai colocar na nossa cabeça. E a gente vai acabar vendo o Kyanuriza, né? o Johnny Silverhand. Quero que vale a pena querer. Quero um legado nesse filme. E momento. lembrem de mim. A galera no lugar desses daqui 50 anos, falando sobre o que eu consegui fazer. Você quer é moral, reputação, concordo 100%. Última coisa, o Compec tem uma política de ferro zero, detectores, a parafernalha toda. Então é melhor deixar o chumbo no carro e levar o cabeça chata pra dentro na caixa dele. Arranjei uns uniformes pra vocês se misturarem também. Delícia. Valeu, Bug. Uh, então, não quero parecer muito apressado, mas quando a gente recebe o Zedinho? Tudo depende do desempenho da senhorita Parker. Mais uma ou duas semanas, no máximo, eu diria. E o que, que a gente faz enquanto espera? Fica aqui coçando o saco? É só esperar na surdina, porque o tiozão da Arasaka tá na atividade. O cara da Grécia dizia que a vida é um banquete. Não precisa ficar com sede, mas também não é pra encher a cara. Sua carruagem aguarda. Minha deixa pra dar o Delta. Me preparar pra plugar e ajudar vocês à distância. Mais alguma dúvida? Última chance. E esse plano? O que que tu acha? Que vai dar certo. O suficiente para é pra eu comprar um chalé em Creta e nunca mais ter que botar os pés no ciberespaço. <risos> e tu me manda um cartão postal de lá? Sem querer ofender, mas eu vou cortar todos os laços. Preciso começar do zero. Tranquilo. Sem perguntas. Mãos à obra. E aí, tudo certo para irmos? Vamos nessa, não tem por que esperar. Vamos ficar rico, porra. É isso aí. Guys, eu tô sempre fazendo. É, deixando. Alguns diálogos a mais, tentando explorar um pouco mais o jogo tá justamente aprender mais sobre a história dele a saber quais são as Del outras Man. oportunidades Com que a gente Seus pode não abordar nele. Né? Então, por isso que eu estou explorando bastante mesmo, tá? esse, esse lado de jogo. Que, é que tal quando eu tentei também, te contratar entendeu? para a formatura do meu Então, bem, eu estou né? fazendo essas escolhas de forma não a. Esses selecionada justamente para caso jogar esse jogo novamente nas outras classes eu ah, é. conseguir por bastante fundo, as outras Léo. opções que a gente tinha antes de iniciarmos a jornada, preciso que a gente verificar possa a disponibilidade. Por gentileza, conectem seus links pessoais. Obrigado. Pacote Celestial ativado. Pacote Excélsior, Excélsior, que legal <risos> Não tem como ficar melhor Bacana mano É Excélsior? O pacote Excélsior foi feito para a melhor clientela A melhor qualidade não é de graça hein? Olha bem Calma tá bem, iniciar modo de combate Sinto muito, mas você não parece estar correndo nenhum perigo iminente Ah, oh. então tá não Acredita eles derrubam um exército ninja da Arasaka quando precisa. O Dex não economizou nisso aqui. Graças a você, vamos ganhar quarental. De nada. Cara, adorei essa, essa dublagem porque ela realmente é assim, se liga o né? um espanhol com o personagem seriam. latino, juntamente com a dublagem em português. Eu achei isso muito interessante. É tão fácil assim para você? Hã? O deck de compra é tão fácil assim? Tando uniforme, limousine. Normalmente gostaria Sei Não, Jack, parece que De lembrar que a gente vocês. Tendo tá a manha do negócio. Todas as semanas ah, eu estou fazendo mim, live lá no Twitch, tá @Heltonfonias. Segue lá. E me segue também nas redes sociais @heltonfonias, pessoal. Eu preciso que você se consente. você tá agindo como se estivesse indo para uma festa. Preciso que tu se concentre preciso, no que tá consente. em jogo Temos trabalho Não a fazer, vamos criar fazer. Atenção aqui, concentrado na minha vida. Caramba Deixa eu te explicar uma coisa, P Passei a vida inteira nessa merda nossa volta Eu realmente tô... Mas eu... Guys, eu acabei de perceber que o carro tá se dirigindo sozinho, guys Ah, porra É Tesla, velho E aí, como é que tá? Bom pra caralho. É tá, aí é. Traz um novo A gente uns, vai pro um hotel logo logo tá Escuta, preparei uma linha direta criptografada Pra guiar Eita. vocês no Compaq ah, Vê, liga pro Jack, vê se tá tudo certo Nunca se sabe Lembrando novamente, nós vamos fazer aí uma, e aí? Uma, uma review completa do Tem jogo, com guia de build Fala e tudo coisa. mais. Tô resolvendo o fato já com a equipe de que mexe. Então oh, acesse o site lá porque a review vai ser postada lá também, pessoal. É é? Não esqueça de dar aquele, aquele subscribe então aqui no canal do YouTube. Se inscreva, Sim, ative o sininho pra não perder nenhuma grego, novidade sobre esse um tranquilo Que tal pensar um pouco? Tentar entender? E você, vê? Bom, é bom ter você pra ajudar. Olha mais Aristóteles. Vão uma merda vocês dois. <risos> o pegando equipamento um pouco tá funcionando. De carisma, acredito eu. Caramba, eu. Vamos é nos falar. Tem um símbolozinho ali de, não sei aquele serviço, símbolo, mas que a de deve ser algo relacionado a carisma. Tá? Oh, Opa, oh, a segurança vai nos tirar daqui. Vou deixar aqui no né? certo porta-luvas vamos, vamos sair Demo, Com Stern, não tem problema. É, Pessoal, estamos num lugar Calma. Extremamente eu lindo Eu quero sim olhar aqui pra ver a água Ver um pouco o mar Olha Realmente A cidade É muito linda, guys Ah, eu ainda não explorei o mar do jogo Ainda não entrei nele, não fui muito perto Mas olha, o jogo não precisa De ray tracing pra estar tá bonito, viu guys vocês podem ter um visual estupidamente lindo só com a aqui, bug. com o Globo Illumination. Lembre-se, reservas feitas no seu nome, Ramon. Flashers, Reunião com o Hajime chefe de tecnologia militar. A papelada é pro Cabeça Chata. Bem-vindos né? ao Compec Plaza. Vou fazer tudo pra você, tá? Se não gostou, outra idiota. Bem-vindos ao Compec Plaza. Por favor, façam no, uma fila ar, única. É, é assim doideira, mano. Tranquilo, irmão. Senhor. Que bacana, mano. Ei, espera aí. Tem alguma coisa? Pode me explicar por que querem entrar com equipamento militar no Compec Plaza, por gentileza? A gente vende a arma, cuzão. Desculpe? Ah, é pra reunião com o Takisan, né? Peço mil perdões pela confusão. Uhum. Beleza. Isso vai ser rapidinho, senhor. Nossa. O Scanner, ele fez um bagulho muito louco na tela. Que louco, velho. Yoku-so. Saudações e boas-vindas ao Compec é um Plaza. Que massa, mano. Temos Olha uma isso. uma reserva. Claro. Um momento, por favor. Vou escanear essa galera. No nome de quem? Recepcionista do Compec. Plaza. fazendo esse pessoal aqui. olha. Lembrando Quatro que quando você faz descanso, o jogo fica em. pouco Slow motion, viu? Perfeito. Justamente para você ter Boa na frente avisar o né, que, vezes, super cara, eu eu, eu, que você chegar você colocar ver. o jogo Vê. no nível máximo, né? De dificuldade. Não esse vou precisar. Slow não A limite. gente quer subir logo. Eu ainda não Deixa testei, que nós, nós tenho vontade sim, de testar mais para frente. Mas o Taxan está esperando vocês, não? Madame, sabe quanto tempo estamos viajando? De horas lá de Nova Barcelona. Com um atraso na meta aqui, porque um ciberpsicopata se explodiu no terminal. Ah, que pesadelo! Tudo bem, eu compreendo. os caras são bons O quarto bomba? de vocês fica na suíte Lares Lazuli, no 42º andar. Ah, mais uma formalidade. Preciso que validem o chip SD. Faça as honras, Harry. Parece que está na hora. Lembrando, tudo a gente acabou roubando aí a identidade de duas estadia. pessoas, são identidades então, Melhor, irmos. a gente não tem nenhuma identificação sobre o nosso personagem mesmo, sabe? Nova Barcelona, sério? Improvisação, Buggy. Não podia experimentar cara muito interessante essa, esse lado corporativo o da, acha, do cyberpunk hum. os lugares eles são bem bonitos, Tem o umas, uns bons bonsais aqui nada, muito nada de foda, mano hotel não, é não A precisa disso Jack para. É bem feita cara o jogo tá no médio guys. vou falar para você eu nunca tinha visto um jogo tão bonito assim e um gráfico tão baixo né porque médio hoje em dia é uma qualidade gráfica bem baixo mas não tô perdendo muita coisa guys. de verdade eu acho que tá muito, hum. muito incrível esse gráfico, cara. Tudo boneca, de linha. O bar não parece tão grande. Bem-vindos ao Colpec Plaza. Não fazemos reservas em dias úteis. Sintam-se à vontade para escolher suas mesas. Olha aí, Temos que legal. Temos bancos no bar também. Eu quero explorar Caso... esse lugar um aqui. Vou, vou terminado ver se eu consigo vir em é modo livre, né? Se eu missão. Não custava nada dar uma olhadinha. Fodendo que vou entrar com essa maleta que nem um vendedor de plano de saúde Tô subindo É, posso subir com ele Ou eu posso vir Olha que legal, cara Viu? As escolhas do jogo Eu posso sim explorar os lugares Eu posso ir para os lugares Dar uma olhadinha eu Posso comprar coisas, explorar pessoas etc. E depois eu posso lá subir E seguir ele, é muito legal isso sim. E a gente consegue ter uma liberdade muito grande Pra fazer o que a gente quiser, cara Vou falar mais sobre isso Durante a game é Esse de lugar mercador, deve ser bem caro nenhuma. Mas pelas bebidas chega, aí, cara. Não Eu acha? acho que eu não vou não é Comprar os nada dias. aqui não Apesar que a gente consegue comprar né? Deixa Ótimo. eu ver aqui o que isso afeta eles. Vai pegar pegar eles. todo mundo? O que vai pegar todo mundo? Você quer saber mesmo dessas péssimas notícias? Olha que legal, mano. O que mano, pesa mais, tem mais de 100 inteiro, toneladas, tem mais de um quilômetro mano. e tem energia nuclear? A resposta está escondida na Bahia. A Hanaku Arasaka decidiu. Uh, tirar umas férias. Mano, o cara rotou, velho. Novidade. Você não sabe o tamanho disso. E quando descobrir, vai uh, ser tarde demais. Que se dane. Que top! Preciso dormir um pouco. Beleza, o cara foi dormir ali. Boa noite. Boa noite. É tipo. Vai querer é o Massa, mano, olha isso, guys. Então, olha, as escolhas quando você tem, por exemplo, Nômade, Metaus, é, você tem então Nossa, escolhas diferentes. Eu vou procurar alguma Deixa coisa. Deixa eu ver o que tu tem aí. Vamos dar uma olhadinha na loja. Claro. E aí a loja tá aqui. Os preços dos itens. Aparentemente são itens bem baratinhos. Não são tão caros. A não ser o whisky aqui, cara, que é 30 pontos ali. Qualquer coisa além disso é baixaria. Caramba. O Dickin Whisky. Reduz 10% da velocidade de movimento. Reduz 50% da precisão de arma. E a gente não vai beber isso daqui logicamente, né, guys? Porque a gente tá numa missão. E se qualquer redução... De precisão e velocidade vai, vai dar ruim Eu vou comprar um, um, um malucaquinho aqui Que aparentemente aplica o estado de hidratação Aumentando o vigor em 10% E a regeneração em 5% por segundo Ele é super baratinho Eu vou comprar pelo menos umas 3 aqui E é pronto A gente tem aqui agora O nosso malucaquinho ali Excelente cara Top demais Gostei muito disso daqui as interação com os NPC são realmente bem incríveis, cara. Vou tomar um elevador aqui. Pega o elevador para o 42 º 42º andar. Que legal. Uma parede de vegetação. Que massa. Vamos lá, apartamentos 42. É só clicar, guys. É só mirar e clicar na, nos itens do jogo, viu? E a telinha é realmente bem bonitinha. Olha isso, velho. Caramba. Realmente, velho. Cada detalhe desse jogo tá me impressionando, mano. Beleza. Identificar esse aqui é o recepcionista do plaza. Aquele cara ali é um faxineiro. Então a gente pode. É, lembrando que o jogo, quando a gente comprou uh, o nosso olho biônico, né? Nessa nova nessa ah, inserção, né? De nosso nosso corpo. Corpo. O próprio mecânico falou que a gente pode é, escanear as pessoas e ver se as pessoas cometeram crimes e etc. estamos no quarto Olha isso, guys. Isso aqui é um quarto de hotel, velho. Não perde tempo. É o acesso mais rápido ao morador e aos servidores. Top, velho. A gente pode explorar o banheiro, velho liga o cabeça chata e acha a entrada do vão. O Parece bem simples. Às vezes é difícil dominar a simplicidade. Ah, tá, o espelho buga, oh, é guys, eu... na transmissão. Tô vendo aqui no OBS tá bugadinho. Essa é minha. E cadê o vão? Para de olhar. Inicie e dá uma olhada eu, É meio estranho isso. Talvez seja alguma atualização eles deve, devem consertar, mas o espelho tá meio bugadinho, guys. Pelo menos pro pessoal que não tem ray que não deixou o ray tracing ligado, né? Procure o ponto de acesso. O cabeça chata já tá preparado? Olha só, cara. Quase lá, cabrão. Novo Caco, Compec Plaza. Tem uma mensagem aqui. Luxo, beleza, descrição. O que tem mais poder do que, do que um lugar? Uma ideia. O Compec Plaza é mais que um hotel. É um espaço em que a realidade é aprimorada até para os gestos mais refinados. No Compec Plaza você encontrará 420 apartamentos exclusivos, 20 salas de conferências, 14 piscinas completamente equipadas e os bares e restaurantes refinados. Nada disso pode ser mantido apenas com números, luxo, beleza e descrição. Nosso atendimento ao cliente de primeira atenderá até as necessidades e os desejos mais específicos dos clientes, transformando a sua estadia no, no Compec Plaza em uma experiência inesquecível em se tratando de conforto para os nossos clientes, não existe nada que seja impossível. Descubra novas dimensões de conforto e aproveite o melhor de Night City que a Night City tem a oferecer. Muito bom. Muito legal. A gente tem o nosso robô aqui O cabeça chata já tá preparado? Chata lá, é o nosso cabrón. drone, guys, que a gente pegou lá. Para quem não conhece a gameplay, não precisa, eu não gravei essa parte da gameplay, mas O cabeça chata já tá preparado? É super interessante. Qual sei lá, cabron. Procure ponto de acesso, vamos lá Ponto de acesso, guys Ah, onde seria o nosso ponto de acesso? Seria nos... Opa! É aqui o nosso ponto de acesso Acho Quem que nós? é esse Boa! Jack, como tá o cabeça achado? Tudo pronto, carnal Olha só o drone, o robô e vindo Mano, o robô tá transparente, Os velho Temos operacionais bagulho. Carga Eita, preula, mano. Será que eu vou poder controlar ele? Merda! O Bostinha tá preso. Eita. Vai ficar aí parado olhando? Tem que mudar pra controle manual. Vê! Pega o caco de controle do Jack. Vou ligar as suas quirochas na vigilância pra você guiar o robô. Tá. Vou pegar o chip. Dá o chip aí. Aqui. Lá vai. Vamos controlar o robô, guys Pode passar a visão da câmera. É. Vai ajudar uma tontura, mas não se preocupa. Eita. Que doideira. Olha isso, guys. Que da hora. Tá. Consegui uma vista boa. Vocês não podem sair arrancando as pessoas de Eu suas casas. Bota ali na próxima ventilação. Prefeito, prefeito Augusto, Lucius Ryan. Conselho de Night City. Caramba, mano. Tem um prefeito tem ali, velho. De é a época de que doideira, teve. velho. Com certeza vai afetar a minha imagem. Vou começar a falar que eu perdi o controle de Watson, o lugar de onde eu vim. Uma semana. É tudo que podemos prometer. Vamos tentar. E isso é tudo que posso prometer. A gente de Arasaka escaneia o caminho da ventilação. Guys. Isso aqui é muito, muito interessante, mano. Olha o robô, ele tá no teto, velho. Meu amigo. Que doideira, mano. Caraca, velho. Tá, cabeça chata, conectado. Vou te passar a próxima câmera agora. Uau. O que faz você achar que era pra o você? o robô ali, velho. O robô, ele, ele fica ele é, ele, ele é invisível, cara. Ele que é que tem é? uma, foi mal pela uma parada muito doida, né? Ah, Tinha sangue tudo que é lado, mas pelo menos... Ah, ah, Rolou um problema. Eu ah, o que, que foi? Que pega a a vacina tá vindo pra cá. Tem é que, é que distrair ela. É, deixa eu ver o que tem na sub -rede. Temos um tá, o robôista. Tem uma coisa ali... O, o terrário tem um painel de controle. Eu acho que duvido. O terrário tem controle de temperatura e qualidade do ar. Legal, né? Tá cabeça chata, né? O Yuri no gente, como ele tá sempre solteiro. Ele pode até usar roupa cara, mas é um motoqueiro de coração, sempre querendo dar um rolê. <risos> Eu daria um baita Mano. rolê O robô, ele tá mexendo Eu num bem, sistema de. de, vidro, tá, de, de calor, tá deixando né? marca pra todo lado. Que doideira. Aí, Bug, funcionou Não, não viu nada ainda o que custa uma coisa Meu amigo Não para não, que não dá para enrolar Olha ah, lá, um robôzinho o ah, é um robô, velho. Ele é totalmente invisível, cara Eles não enxergam ele, ele tem um cloak Um modo cloak muito louco Vou puxar um pouco aqui A altura da gameplay Vamos lá ah, entrar no vão, claro meu amigo, pode ir lá. Pode entrar. Beleza. Tá Vamos o ganhar esse tá cara aqui. Segurança do Compec Plaza. Aquele lugar lá com os computadores que a mulher falou. Grade de vão tá abrindo a porta acho que ele tá meio fudido né merda deve ter outro caminho tô pensando tem uma câmera do outro lado mas tá desativada que é que eu ative sim acho uma porta de CCTV por aí é hum, amigo porta de CCTV onde que isso daqui deve estar tá, hein ali tem uma coisa ali ó Cara, legal que o bot eu vou controlando ele, tá Pronto ligado? Conectado. Eu achei muito top. Uau. O morador tá dentro. Como planejado. Ainda é estranho até o todo ter só um trilha. Um morador ah. decente é melhor do que vários trilhas meia boca. Modelo 543, desempenho 128 teraflops. cara, é brabo, hein? O que, que a gente faz agora? Neutraliza ele. Usa o cabeça chata pra plugar nele congelar ele com um demônio, demônio antigo. Louco, nem nós vamos pergunta. hackear um cara, mano. Agora. Vou plugar direto na cadeira. Ele nem vai saber de onde tomou. Dá para chegar com um tanque de guerra que ele ia ficar ali tranquilo. O cara tá em outra dimensão. Leva o cabeça chata até lá antes. Vamos lá, vamos levar o cabeça chata até ali. Belo nome de bot, né, mano? O que eu faço para ir para lá? Deixa eu pegar o câmera um. Por onde que ele deve passar? Talvez por ali. Bloqueie o caminho. O vão deve ligar os dois quartos pelo jeito. Vamos descobrir. Posso ter achado nossa entrada Mando cabeça chata até lá e depois Bom, ele vai a abrir câmera. lá então vai passar por baixo super interessante esse método de você hackear as coisas com o seu robô e tudo mais ele vai andando e explorando o mapa achei cadeira, isso muito vê. interessante Olha lá vai lá cabeça chata 200 mil créditos o Edis que esse robô custou, guys, ele é muito caro. Opa! Consegui! Esses são do capeta. O cabeça chata fica, né? Sim, para ficar de olho no morador. Invadindo a rede principal do Compec, se desconecta. É como desconectar daqui. Ela já foi. Top demais, assim guys. Que na banda toca. Como tu estás? Bem, Mas esses é guys, fico por aqui. Tupira. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de avaliar esse vídeo, dando seu like, dando seu dislike, o que seja. Se inscreva no canal, Escuta, existe também viciados.net. Siga sim. minhas redes sociais, arroba em todas elas. Facebook, Twitter, Instagram, qualquer canto, você vai me achar com Elton Fonias, incluindo lá na nossa rede social roxa, né, a Twitch. Twitch.tv siga lá, lá tem muitas lives durante a semana, beleza, pessoal? Muito obrigado e até mais. Tamo sim. junto.